rapaziada que que acontece tava rolando uma, uma corrida de cadeira de olha aqui o que ele tá ligado oh! aí rapaziada estamos começando de Evil Within 1 e o que que acontece rapaziada tem muitos jogos ainda a ser votado por isso o cabernet ainda não pegou o campeão para virar série no momento então, o Caverninha simplesmente vai jogar o Devil Within 1 Por quê, rapaziada? O Caverninha terminou o 2 Sem saber o que aconteceu no primeiro Muita gente curtiu o 2 e falou Caverninha, onde que tá o primeiro que eu não acho no canal? Rapaziada, vamos terminar isso aqui rapidão É dois bicudos no, no Select Start ali em Shoryuken Vap, a gente termina Beleza, o jogo já tá altamente traduzido aqui Vamos dar uns um joguitos novos Vap Beleza, rapaziada, temos aqui nível de dificuldade Casual, sobrevivente ou hard qualidade que ainda não tem. Mas vamos jogar normal que esse jogo parece... Me disseram que é super mais difícil que o segundo, hein? O segundo, você já tá ligado que não tinha munição. Escavernia não vasculhasse ali e tudo. Não tinha como terminar o jogo. All units, all units, 1199, expedite, cover code 3, Deacon Mental Hospital. 184, copy, code 3, ETA 3 Minutes. Copy, 184. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Half a dozen units already on scene. 131, please advise. He beats the ghost of that doctor who went schizo and chopped up all those patients. That's not what happened. Some patients disappeared. Some kind of scandal? Still, gives you the creeps, doesn't it? 127, 124, please respond. Joseph. You think there's a connection? It's a possibility. I believe the records were sealed. Anyone on scene, respond. Dispatch, this is Detective Castellanos in 184. What's the situation? Over. 184, be advised. Some problems with be noticed on the scene. memorial on... Is there any... <laughs> hey! Rapaziada, já deu uma balançadinha no carro da polícia aí, vamos ficar ligados se esse game vai prometer, hein? Junior Detective Kitten, qualquer pensão? Nada ainda. Estou certeza que vamos ver tudo até chegar lá. Contact o despacho e deixe-lhes saber o que está acontecendo. Joseph, Kidman, você está comigo. Vamos ter uma olhada no meio. Certo. Beleza, rapaziada. Primeira missão: simplesmente dar uma olhada no local e checar o perímetro. O que, é que acontece? Capítulo 1, uma chamada de emergência. Rapaziada, o jogo é meio antigo, mas os gráficos é altamente bonito hein? Beleza, rapaziada. Simplesmente vamos dar a volta aqui. Não parece conter nenhum item para o Caverninha, mas o Caverninha já está preparado. Tio, oh, tem medo. Vou entrar lá e cuidar esses locks. Ação e diversão. Cadê Tiazinha, Tio? Separa do Caverninha, hein? Rapaziada, é, é aqui dentro. Ó, oh, é aqui que mora a. Certa! Mas o Caverninha está preparado para qualquer tipo de aventura, hein? Rapaziada, peraí. É, parece como sangue. <tos> ok, <tos> stay sharp. We're Rapaziada, o cara simplesmente deixou a mulherzinha para trás, hein? Foi, foi, rapaz. Ela não deve ter curtido nada, Rapaziada, simplesmente uma chacina do cara Nelson aqui dentro. É o quê? Totalmente butinado, rapaziada. Did you hear something? Caraca, escutei, tio. Calma aí, vai, vai devagar, tio. Rapaziada, tem muito Loki no chão, hein alive in here. Beleza Rapaziada, vamos ver se acha uma pistolinha, hein O cara vai sem pistolinha pro local, não É muito engraçado, hein Pode até um cara bom, hein O que aconteceu aqui? Não real Impossible. Ruvik Eu him. The security cameras might tell us something. Rapaziada, vamos checar as câmeras então, tio. Oh meu Deus, já tá de cara aqui nas câmeras. Oh meu Deus! Vamos investigar esse. Rapaziada, rola altas câmeras de segurança. O nem tá meio sinistro de dar o play aqui. bem. Oh, louco, tio. O negócio da teleporte! Rapaziada, tá rolando a musiquinha pra alegrar um pouco o jogo, hein? Os caras já começou apelando, hein? Oh, meu Deus, já tô sem grana. Rapaziada, ratinha aqui trocando ideia. É o único truta da balada aqui, hein? Pera aí, tio. Tava de boa, já tô tudo sangrento. Vai tomar num caneco! O quê? Rapaziada. Oh! Ixi! É o Jason! Rapaziada, tem um amigo aqui que ficou apaguei no rim. Mova o mouse pra girar a câmera. Quem disse que eu quero girar a câmera, tio? Não quero ver nada disso. Oh meu Deus, ele tá triturando um amiguinho. Oh meu Deus, eu tô girando a câmera. Ih, tio! Rapaziada, voltou só metade, o caverninha não tem pistola Beleza, pressione espaço rapidamente oh meu Deus do céu, só tinha o caverninha é treinado Pro check nós pra fazer esse tipo de ação, hein Pega essa faca, tio espera oh! aí, pega a faca ali hey! Peguei Pegue. Ah, minha faca hein Faca treinada, K47 para o combate, tio, beleza Rapaziada A boa coisa é que a gente tá solto A segunda, má Ma... É que tem um tiozinho ali altamente profissional, primo do Jason, pronto para esfaquear, hein? Beleza, rapaziada. Boa notícia é que a gente tá, tá solto, hein, tio. Tá, tá de boa. Vamos simplesmente checar o perímetro, hein? Ó, o cara tá cortando frango ali. A de já tá vendo alta linguiça toscana pendurada. Beleza. Oh, o Jason, tio. O Jason tá saindo fora, hein? Ó, ó. Rapaziada, um, é meio soco dele ali e já mata três caras. Meu tá vendo a chavinha aqui? Pega, a chavinha, pega! Pegam. Pegamos a chavinha na amizade! É tudo nosso. Chave normal, um chaveiro encontrado no porão do hospital psiquiátrico. Eles usavam isso antes de modernizar o sistema de segurança. E o que é que acontece? Não sei de mais nada, tio. Onde é que a gente se esconde? Meu casa! Não precisa se esconder, hein? Rapaziada. Tem que rolar um item aqui. Vamos pesquisar, tio. Tem que rolar tipo uma linguiçinha pra gente tacar ali e chamar a atenção do Loki, hein? É a verdade? Ó, aqui atrás não contém nada. Beleza, só tem... O quê? Chavinha, tio. Chavinha, ó. Ó. Uau. Usa a chave aí, tio. Rapaziada. Né? Já estamos já de boa, hein? Já usamos a chave. Beleza. De deixa o Loki para trás. Show! Vamos subir aqui na amigável, hein? Não é bom fazer barulho, você tá ligado no Jason ali, esperando nós. Oh, ai, tá de boa, salvamento, ô, oh, salvamento. Pra quem mandar um Bips gigante desse, hein? Beleza, <risos> aqui é o cabide, ó. Rapaziada. Ó, o cara saiu, hein? Ó, oh, com certeza foi procurar os temperos, tio. Alecrim, pimenta, manjericão, tá faltando altos ingredientes. Oh, meu Deus, pera aí. O quê? Sim. <risos> <risos> Oh, corre, tio. Nossa, Sebastião, vou voar, tio. Ô, oh, louco! Ai, oh, meu Deus! Rapaziada, é, é motosserra pra cima. Bicuda. Oi! O que o cara vai molar? Ih! Oh, não! Oh, meu Deus, eu tô mancando! Eu tô mancando! Ai! Ai! Pegou! E Entra! Oh, lá, lá, lá, lá! oh, meu Deus, estou bugando! tô de linguiça! Oh, meu Deus! Tem serra! Rapaziada, vale assim de cara já? Vale começar alguém assim? Claro que vale, tio! Claro que vale! Rapaziada, Motosserra, seguido de um monte de navalha. Você cai no tobogã de liquidificador de linguiça e cai numa piscina de sangue. Tá de. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sem falar que eu tô com o tornozelo de Aquiles aqui trincado. Rapaziada. Já... Oh, meu Deus. Será que tem um item aqui, profissional? Já, relembrando, os caras não, não deram item. Não tem aquele todinho que você toma e já cura a perna igual Resident Evil. Não tem. Ó, oh, faquinha. O cara cortou. Cortou ali a, a, a cordinha. O que, que ele fez? Jogou forte. O que acontece? A, a faca. Ia fazer barulho O Jason ia se ligar E o Jason pr é prova de facada Beleza, rapaziada Vamos se concentrar aqui Pelo amor de Deus Ó oh. Abre, Angel uhum. Oh, meu Deus Realmente uh, Pensei que era um fantasma voando já, gente. Vamos parar com esses negócios Beleza Rapaziada, o jogo é altamente no escuro Não tem item Para de chorar, caverninha Acha um pedaço de de pau aí alguma coisa, pelo amor de Taos ó, ó, ventiladorzinho de boa v Vamos checar bem o perímetro, rapaziada tô... Como é que é o negócio? Tranquilo Será que o caverninho volta ali? Parece na um... Eu acho que só vai ter um tubarão Pra comer o caverninho ali, v vamos continuar pra... Vamos tirar indo pra frente, beleza, Só a escadinha Tranquilo Rapaziada, mais um Cadáveres, hein Ó Temos o caminho aqui Temos o Cadáveres Eu aposto 50 mil dólares que essa porta não vai abrir Ah, vida, tá muito fácil ela abrir isso, hein Ó, ó O quê? Perdi, perdi 50 mil dólares, ai, vou pagar Tranquilo Rapaziada, mas não tem nada. Ó, é o mesmo que não ter aberto a porta. Porque não tem nada. Se não contém nada, é o mesmo que não abrir a porta. Acertou, miserável. Rapaziada, vamos concentrar aqui no jogo, pelo amor de Deus. E o cara tá mancando. Espero que. O quê? Onde, onde é que é a saída? Ó, ó. Rapaziada, é sempre bom. Rapaziada, se você tiver um momento de terror dentro do esgoto achar um livrinho é bom você sentar e ler o livrinho porque o livrinho contém informações para salvar sua vida não faz igual filme de terror que os caras saem correndo de olho fechado não hein vamos ler as informação beleza nota antiga do esgoto ao lado do portão fechado na extremidade do esgoto há uma escada que leva à ala antiga eu já falei que tem as informações se você conseguir chegar até ali se você conseguir, rapaziada, vamos vamo prestar atenção que vai ter treta ali no meio. Encontrará um elevador que leva a saída. Você seria o único que conseguiu escapar e o único que sobreviveu. R. Rapaziada, quem que é o R? Você tá ligado quem que é o R, né? Rombisson. É um cara que você vai encontrar no futuro. V vamos ficar ligado, hein? Beleza. O cara simplesmente falou que no final do corredor contei uma passagem. Vamos checar essa porta aqui, só, só pra, pra ver se tem um todinho aqui, alguma coisa pra encher a vida, hein? Beleza, não abre. Tranquilo. Ó, cadeado, hein? Gigante. Não tem como abrir. Ó. Beleza, tá falando que no final... Aqui, a porta aqui que tava aberta era simplesmente essa. O cara tá, tá cambaleando, tio. Parece uma mula manca. Beleza. Rapaziada, tem um frigobar e tem a escada que o cara mencionou na carta. Vamos subir. Vamos subir, tá de boa. É a única coisa que o Caverninha tá vendo, a escada. Rapaziada, ninguém vai pegar no pé, hein, pelo amor. Imagina o Jason, vem. Ô oh, meu Deus, é boa noite pro goiteiro. É mesmo. Rapaziada, vai demorar uns 35 segundos pra subir a escadinha ali. Você tá ligado aquele velho movimento do Caverninha? VAP! Beleza rapaziada, simplesmente chegamos aqui oh, oh, Boa notícia, tem uma TVzinha oh, TVzinha, simplesmente já tem Não tem arma, mas tem TV, já tá melhor Vamos checar essa TV aqui Ó, oh, espaço, pegar Outra nota, Ju. mais informação hein? Nota da sala de Caldeiras Uma da tarde, início do teste de operação do sistema Sucesso, confirmação de sincronização Sucesso, confirmação de sincronização das ondas cerebrais Perdas mínimas Continuando o experimento e recuperação de dados. O que, que acontece? A é uma e meia, ocorrência de anomalia. Embora não por parte do paciente, taquígrafo assegura que ele não estava se sentindo bem. E em seguida entrou em coma por razões desconhecidas. O doutor ordena a terminação do sistema Steam. Uma e 45 eles começam a sofrer náuseas e a perder os sentidos. Os que ainda podem andar planejam escapar do hospital, no caso nós... Mas, por motivos desconhecidos, não conseguem fazê-lo. Embora o sistema STEM esteja desativado, as ondas cerebrais dos indivíduos seguem sincronizadas com o receptor. Duas da tarde, ele, esse homem, apareceu, rapaziada. Ah, oh, meu Deus do céu, vamos ficar ligados, hein? Meu Deus! Beleza, já pegamos as informações necessárias. Já estamos ligados no que está acontecendo. Ó, oh, ó, oh, botão vermelho, Ah, oh, meu Deus, botão vermelho sempre ajuda. Ó, oh, elevador. Não, elevador não, tio estamos saindo, estamos indo bem. Mancando, ó, sem arma, mas estamos vivos. A ah, boi, na amizade. Beleza, rapaziada, deixou uma garrafa vazia. Só pode ser por aqui, tio. Ô oh, meu Deus do céu, altas gavetas profissionais, deve ter altas armas aqui. Mas o cara tá com preguiça de. eu meu Deus, abri uma por uma, hein? Vamos se ligar e vamos continuar andando. Tranquilo uh, como é que é? Rapaziada, o Jason está por perto Nada mais, nada menos que o Jason, hein tio? Ele vai quebrar esse negócio aqui Sim. Rapaziada, será que tem como entrar nessa porta do amor aqui? Oh, Ó, meu, entra! Entra! Rapaziada, não sei como que eu entrei não Tinha tava falando apertar Ctrl ali Apertei Ctrl X Oh como é que é? Rapaziada, o cara tá pesquisando. Oh. Ai. Ai, meu Deus. Rapaziada, é, vai bicar nós. Olha o tamanho da motocicleta do cara, de Ó, oh, parece aquelas Lambreta turbo. Oh meu Deus! Rapaziada. <tos> Vamos esperar, tio. Eu tô de boa aqui. Nossa senhora. Oi. Parece que é saiu fora, hein? Rapaziada, será que eu abro a porta, tio? Eu já dormi uns três dias aqui dentro desse armário, hein, tio? Oh! Vamos se ligar, hein? Beleza. Me parece que ele é saiu fora. Vamos checar o perímetro depois da treta. Beleza. Olha, ele rombou a porta. Arrombou a porta simplesmente pra nós, hein? Oh meu Deus do céu. Rapaziada, eu não consigo ver nada, tio O jogo é escuro, não tem nada O que? Ele tá voltando ah, Rapaziada, tá voltando, hein Ele volta, tio, ele é esperto, hein é cagão. Rapaziada, acho que tem GPS é Mas cagão ainda Ele sente o cheiro, tio, a gente não vê ele, mas ele vê nós Tranquilo, tranquilo o cara tá E aí, tio Rapaziada, é Ó, tem umas caixas ali, hein Ó, Toma, ele vai virar, pegou Ai meu Deus, pegou! Estamos de boa! Oh, ele olha! Ele olha, hein! Vamos ah. pegar esses negócios aqui! Peguei alguma coisa! Oh, meu Deus, Eu peguei! Garrafinha! Oh, não é muito legal, não, hein! Ó, oh, Podemos tacar tá a garrafa e mandar esse lado para longe! Mas temos que ficar ligado, hein! Ó. Oh. Oh, meu Deus do céu! Rapaziada, eu não sei para onde que ele vai! Oh, ele tá empinando! Rapaziada! Ah. O melhor é fazer! Oh! Ô, oh, ele, ele é agressivo tio, nossa senhora, hein Espera ele vi, virar pra direita, o que, que acontece A gente tá com a garrafa simplesmente onde ele estava antes Ó oh. Beleza, ó, oh, empinou. Rápido Agora, é agora, ó, oh, a gente joga ali, ó oh. Joga lá fora, garrafa, Ó, oh, vamos ver se ele... O que ele vai correndo? <risos> Rapaziada, é agora tio Ah, oh, meu Deus não, não olhe para trás Vai, caverninha! corre Ixi Olha ele vai voltar meu Deus. Ah, rapaziada, tem uma porta ali, mas não sei se era ali, hein? Ô oh, meu, eu acho que eu fui pro lado errado. Exatamente. Rapaziada, peraí, peraí. Parece que tem uma luz no fim do túnel, hein? Como é que é o negócio? Ô oh, tio, entra aí. Oh, parece que não tem saída, não, hein? Não. Rapaziada, só sobrou esse local aqui, tio. Vamos continuar pra, pra lá esquerda aqui. Tem que ser por aqui. Ô oh, meu Deus, ele tá vindo em botosserra, hein, tio. Pega, tio! E aí, pegamos outra garrafa. Oh, meu Deus, tem que ser por Rapaziada, parece que tá deu certo, hein? Demorou, hum. é nóis. Vamos pegar o cara tem altamente três tipos de GPS, tio. Ele tá ligado sempre onde é que a gente tá. O jogo é muito apelão. Cabreirão. Beleza. Como é que é o negócio, tio? Nada de arma até o momento. Não, nadinha. Será que a gente investiga? Ele tá vindo! <risos> Rapaziada, tem tempo pra investigar melhor, não, hein? Ó. Vamos continuar, tio. Ah, meu Deus do céu. O único item que eles vão dar pra nós aqui é garrafa, porque o Gabinete tá ligado nisso. Beleza, temos uma gaveta aqui. Rapaziada, vamos tentar abrir essa gaveta. Ah, meu Deus, só, só pra falar que a Arbanha tentou. Ó, sabia que não tinha como abrir Ah, meu Deus, beleza. Rapaziada, vamos correr agora? Ó, tem, tem, que, tem que ficar esperto que ele escuta passo, de, Ó, tem que andar lá no, no Metal Gear Solid Snake aqui. Beleza. Che, che, me parece que estamos próximo à saída, hein? Ó. Pode. Oh, meu Deus, ó. Pa, parece que chegamos na sala do amor, hein? Sim. Tem um livrinho, armarinho sem nada. Banquinho podre, ventilador lento Rapaziada, tem nada aqui, tio Oh, meu Deus do céu, joguinho Vai dar um negócio pra nós ou não vai? Rapaziada, o que que acontece? Tava rolando uma, uma corrida de cadeira de óleo aqui O que? Ele tá ligado! Oh! tiozinho? Ah, vai brincar Vai! Oh, meu Deus, mancando assim? Elevador Ai, corre, tio, corre, meu Deus! Ah. Ai, rapaziada, dessa Safena tá totalmente estricada aqui, tio. Tá, tá por um tris. Vamos ligar que é o começo do jogo suatório, ó, ó. Ô meu Deus, o cara até cuspiu com amor, tio. Rapaziada, a próxima missão é arrumar a perninha, tio. Como que a gente vai correr com essa perninha zoada nesse bloco? Não sei. Find myself within Darkness twisting me around Rapaziada, tá rolando altos fogos, altos quadros simplesmente sinistrinhos de começo. Rapaziada, é simplesmente mais sinistro que o 100% tio, mais sinistro. Como é que é o negócio? Rapaziada, chegamos a localidade altamente mais sinistra do que a primeira. Pelo menos o cara tá andando, hein? Tá andando de boa. Oi. Ai, tô calmo, hein? Nossa senhora, terremoto. Beleza. Rapaziada, oh, o cara tá, tá no sprint. Ô, oh, ele tá no sprint. Oi. Onde? Rapaziada, tem que sair fora. Corre, vaza, tio. Rapaziada, corre, sai fora, volta. Olha, tem ambulância, tá de boa Fazia é de um a menos, hein? down, Sau down, down, Rapaziada, o cara é o melhor piloto de ambulância que eu já vi na vida, tio. Ô, oh, meu Deus. Ó. Oh. Tá rolando um deslocamento de placas tectônicas ali. Ó. Oh. Tá de boa. Primo terceiro do Schumacher. Vamos se ligar. Rapaziada, que parada é essa? Qual tipo de Godzilla está solto na cidade? Não tem como, isso, tio. pelo amor de Deus, hein? Damn it. How are we cut off from everyone? Everyone must be dead. Everyone all right back there? Just a few bumps, we're fine. Fine. We will be vamos vamos se ligar nesse tiozinho. Fine. Tem teleporte, não tem como escapar, já era. É o começo do jogo, é tranquilo, o jogo é de... <risos> <risos> <risos> o, kit, o kit médico te cura, também aumenta ligeiramente a sua saúde. Oh, meu Deus, já cortei desse kit médico, pelo amor de Deus. Rapaziada, <risos> hematomas, hein, ó. Oh. Caverninha tá, tá com a visão altamente triturada e zoada, hein, depois da queda ali no precipício. Vamos ficar esperto. Rapaziada, nada engraçado, hein? E aí, tiozinho? Dá um remédio pra mim aí, pelo amor de Deus. Os caras vão sair fora. É melhor sair fora, corta a essa só algema grega aí. O oh, que, que, que, que, ah, que, que é isso, tio? Oh, tá de boa, tio. Ah, é, é, é, da, é da cabeça, tio. É, é só imaginação. Achou! É imaginação, tio, tá de boa. Você, tá, você bateu a cabeça, você está mal. Como é que é o negócio? Falei, tio. O caverninho tá ligado nos sintomas de delírio espasmos dorsais e náusea. Pô, pode ficar tranquilo, tá de boa comigo. Sim. sim. Rapaziada, o que que acontece? Jornalzinho. Corpos encontrados. Corpos encontrados na beira do lago da cidade. Casa da Morte permanece um mistério. Mais de uma dúzia de ovos mutilados encontrado na vila de Dr. Heilers. É o quê? Peraí, eu acho que eu errei um pouquinho. Mais de uma dúzia de corpos mutilados encontrados na vila de Elk River. Vários moradores desaparecidos. Vamos ficar ligado, hein? Tá rolando altas coisas sinistras. Rapaziada, ó, oh, é o gel verde. Se for. Oh meu Deus, já, já tá ligado naquele esquema. Ô, oh, peraí, tipo, vale isso? Hello? anybody there? Abre essa portinha de boa. Abre... O oh, que baratinhas? é nosso ajudante, hein? Como é que é negócio? Eu sou o único aqui. Rapaziada, é, estamos em mais ou menos 14 dimensões diferentes, hein? Ó. Quem tá ligado no espelhinho? O espelhinho leva a sala do amor, hein? Vamos primeiramente ali, tio. Já ver se já tem uns itens de cura, alguma coisa. Profissional, por isso que é bom você jogar sempre o jogo número 2 primeiro, que você já tá ligado no primeiro, tio. Então, vamos ficar esperto. Olá, Olha o espelho, tio, ó. Não. Rapaziada, o espelho não funciona. Oh, meu Deus, a caverninha simplesmente foi seco, hein. Ah, se <risos> Voltamos até o tornozelo de Aquiles trincado. Perna moída. torce tá Torcicolo e sem itens. O tá de boa, o que Rapaziada, vamos continuar procurando, tio. Oh, meu Deus do céu. Ó, oh, privadinho. Dentro do privadinho tem alguma coisa. Eu vi uma coisa brilhando aqui, hein? Ó, oh, você viu? Ah, <risos> uh -huh, meu Deus! Claro que ia estar tá dentro do privadinho, tio. Oh, vou ficar esperto aí. Pega, tio. pega. Pegamos. Rapaziada, tem mais uma caneca dourada aqui. Será que ela dá mais 5 HP? Não. Ô, oh, meu Deus, ele olhou, mas não curtiu. Beleza. Rapaziada, tem uma porta aqui altamente na nossa frente. Vamos simplesmente investigá-la agora. Vai lá e vê! Não abre. É o que o já suspeitava. Beleza, rapaziada. Temos um perímetro ah, novo. Como é? Como é que é? Rapaziada, assinar para gravar. Beleza, quer já desbloqueou a portinha para nós. Smells like medicine. Cadê a tiazinha, tipo? Beleza, é a cadeira do amor, tio. Cadeira do amor, você senta ali, você... Ó. Oh. É ela. Dá uma sentadinha ali e relaxa. Oh, não parece que não é não, hein? Vocês estão bem, por favor, relaxa. Please, have a seat. Vamos sentar de boi, vamos, vamos dar uma curada. What the hell? Mesmo esquemia de antes, senhor. You fight it. This Não. Stop. Pode vamos bloquear isso aqui. Ó. Oh. There now, you see? All Lady, going crazy? Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Oh, Na. É um Na. o Na. Na. Na. Mas é boa notícia, podemos correr.